Eu não sei se você está assistindo esse vídeo no canal 1 ou no canal 2, mas a novidade é justamente essa. Agora eu tenho dois canais no YouTube para você acompanhar conteúdos de moda, costura, bordados, modelagem. Então continua assistindo esse vídeo que eu vou te explicar qual é a diferença de um canal para o outro, que tipo de conteúdo tem em cada um deles e como é que você faz para participar. O primeiro canal se chama Fernanda Hertel, que é aquele que muitas de vocês já conhecem, tem 300 mil seguidores e tal... Já o segundo canal é novo e se chama Aulões para Fazer Moda. Comigo, Fernanda Hertel. E por que, que eu sentia a necessidade de criar dois canais? Porque acabava que eu colocava todo tipo de vídeo dentro desse canal um. Então tinha vídeo longo, vídeo curto, vídeo para iniciante, vídeo para costureira avançada. Aí tinha junto, misturado podcast, tinha live, vídeo de bordado, vídeo de modelagem, vídeo de dicas. Tudo junto uma salada. Então eu decidi fazer o seguinte: no canal 1 eu vou manter os vídeos, digamos assim, de soluções práticas. Para alguma dúvida que você tenha aí sobre que máquina comprar, como fazer determinado tipo de acabamento ou algum ponto de bordado, alguma solução rápida e prática, eu vou colocar no canal 1. E quando for o caso de eu postar alguma aula, de fato, mais aprofundada, aquele vídeo onde eu mostro uma peça sendo feita do início ao fim, né, com todos os acabamentos, ou então quando eu falo de um assunto mais profundamente, aí eu vou colocar no canal 2. É por isso que tem esse nome, né? Aulões para fazer moda. Porque acaba que são públicos diferentes. A seguidora que consome a dica rápida, ela geralmente é uma costureira iniciante, ela tá vendo ainda se a costura é pra ela ou não. Já aquela que consome um conteúdo, né? Uma aula mais longa, ela tá em outra vibe, ela precisa aprender o detalhe técnico. Inclusive, gente, essa, essa seguidora... Ela ela é muito específica, assim como é específico pra mim fazer um conteúdo desse mais longo. Sabe por quê? Porque dá muito trabalho. Pra vocês terem uma ideia, eu vou colocar aí na tela um vestido verde. Tá vendo esse vestido verde aí? Lindo, né? Maravilhoso. Pois então, eu levei um mês. 30 dias para conseguir preparar todo o conteúdo de aulas dessa única peça. Não é que eu levei 30 dias para fazer o vestido, o vestido ficou pronto antes, mas eu levei um mês, 30 dias para preparar o conteúdo para vocês. E às vezes eu postava isso lá no meu canal 1, um, as seguidoras olhavam, falavam hum, que legal, ia pulando o vídeo, não assistia tudo, então acabava que não era uma aula interessante nem para elas e nem o meu conteúdo também era valorizado, o que não era. É interessante para mim. Então já que são poucas as pessoas né, que estão nesse nível de aproveitar um aulão desses, né, então que seja reservado a essas poucas seguidoras mais interessadas de fato. Então eu decidi criar um filtro. As seguidoras só terão acesso a essas aulas mais aprofundadas quando elas fizerem um cadastro comigo através do e-mail acompanharem as mensagens que eu envio lá no e-mail e aí sim a pessoa vai ficar sabendo da existência desses aulões secretos Sim, eu decidi colocar esse nome, né? Tanto para as aulas que a gente vai produzir daqui pra frente, quanto para alguns vídeos vídeos antigos que eu postei nesse meu canal 1, que são vídeos longos, né, que se tornaram clássicos do meu canal e que eu tirei do ar. Muitas de vocês estão pedindo de volta, né, o retorno da costura da calça cenoura, que foi um vídeo, né, que muitas de vocês amaram aprender a costura a partir dessa aula. Então, sim, você vai ter acesso a esse vídeo novamente no formato de aulão secreto. Calma que eu já vou te explicar como é que você faz para ter acesso a isso. Então, a calça cenoura vai voltar para quem for assistir o aulão secreto. Os bordados dos moletons poderosos, lembra que eu fazia aqueles bordados maravilhosos? Também tirei do ar, tá? E agora eles vão voltar em formato de aulão secreto dentro do canal 2 e também os vestidos de festa. Toda vez que eu perceber que é um conteúdo assim mais denso, eu vou selecionar para essas seguidoras mais interessadas, porque realmente dá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo, certo? Então bora lá, como é que você faz para participar? Aqui abaixo desse vídeo, você vai encontrar três links, tá? O primeiro link é do canal 1. O segundo link é do canal 2. E dependendo de onde você esteja, o que, que você vai fazer? Se tu estiver no canal 1, tu já se inscreve, caso não seja inscrita. Vá lá embaixo, clica no link do canal 2, chegou lá, se inscreve no 2 também, tá? Se você estiver já no canal 2, você faz exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Se inscreve aqui no canal 2, depois clica no link do canal 1, se inscreve lá também. Se inscreve nos dois. Captou a mensagem? É isso. Já o terceiro link que você vai encontrar é um link que te leva para uma página de cadastro. Ao cadastrar o seu e-mail, o seu nome, o que, que você faz? Você entra, digamos assim, para minha lista VIP de seguidoras e ali você vai começar a receber e-mails onde eu vou liberando para você esses conteúdos, digamos assim, mais preciosos, né? os aulões secretos. Fora isso, tem material em PDF como o manual da costureira moderna, não sei se você já baixou, então faça a sua sua inscrição que você recebe também. É, tem conteúdo de quiz, como se fosse um perfil para você descobrir que tipo de costureira você é. É, tem também indicação de livros, aulões falando sobre o perfil de estudos da costureira, as três áreas de conhecimento, enfim, tudo isso você recebe, é gratuito, tá? Tanto no canal 1, quanto no canal 2, quanto os aulões secretos são gratuitos, só que você precisa ir aprofundando. Né, no conteúdo. E assim a gente vai aprendendo juntas. Né? Cada aluna está num estágio, está em um momento do seu aprendizado. Então eu decidi criar esses dois canais para conseguir filtrar tudo, para que você consiga receber conteúdo de qualidade e eu também consiga fazer o meu trabalho aqui e ver o meu trabalho na internet crescer. Beleza? Então os três links estão aqui embaixo. Clica, faz tudo certinho e eu espero você lá em todos esses conteúdos.